Ah, esses jogos, na edição de biquinho e R puxado, as framboesas me tiraram. Eu caí sim, mas caí por cima. Na verdade, fui eu que deixei, cambada de traíras, sempre preferi a Alemanha.